Eu acho que já estamos no ar. Então, vamos lá? Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Calixto, sou servidora pública municipal em Campinas, no cargo de monitora de educação infantil, né, na Secretaria Municipal de Educação. Coordeno essas lives que a gente faz toda segunda-feira, que é o Guida Entrevista. É, e no episódio de hoje, a gente vai bater um papo com duas pessoas, dois companheiraços nossos, né, na luta aqui que a gente tem em Campinas, que é a monitora Andréa Centurião e o Alexandre Mandel, o doutor Alexandre Mandel, que é advogado. O papo, hoje, o papo de hoje é a luta da carreira das monitoras e agentes de educação infantil, né? É, Para quem não sabe, as monitoras de educação infantil em Campinas e a, atual, atual, atualmente chamadas de agentes, elas têm uma luta, uma luta aí de, de, de algum tempo aí, por conta da sua carreira, tá? Mas antes de eu passar a palavra aqui para os nossos convidados, eu quero passar os recadinhos iniciais, tá bom? Então, primeiro é que essa live está sendo transmitida pela fanpage, é, que é uma página no Facebook, né? Que é o Guida Calisto 20. Mas também está sendo transmitida pelo blog da Então, se você não é inscrito no Facebook ou quer compartilhar para alguém que não tem conta no Facebook, você pode, então, compartilhar pelo blog, tá? Blog da E se encerrar, o Facebook demora um pouquinho, alguns minutinhos, mas ele logo carrega né, o vídeo e fica lá. Então... Falei com muita gente hoje que disse, ah, eu vou estar em aula, eu gostaria de assistir, fica gravado, podem ficar tranquilos que fica no Facebook gravado, mas também fica no blog. Então você pode assistir amanhã, enfim. Bom, a gente pede para quem foi entrando aí na, na, na transmissão, na live, que possa dar o retorno para nós sobre o som, sobre a imagem... E também a gente vai iniciar com as falas aqui dos nossos convidados E assim que for possível, se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário Sinta-se à vontade, faça aí nos comentários aí na página, no Face Que o pessoal que nos assessora aqui vai passar para a gente as questões Para a gente estar tá respondendo, tá bom? Bom, é, deixa eu ver se eu passei todos os recadinhos Passei, vou, vou. então a gente vai já iniciar, porque é um tema que é muito rico, que é muito caro para nós, né? é um tema que norteia toda a minha militância e eu sei que o tempo de uma hora é muito pouco, né? por muitas coisas que a gente tem a falar. Então eu gostaria de agradecer a presença dos dois companheiros né? que estão aqui, do companheiro Alexandre e da companheira Andréa agradecer mais uma vez essa disponibilidade e vamos aproveitar o tempo aí para que eles possam falar bastante, tentar, enfim, é, publicizar mais, divulgar mais a nossa luta e trazer mais gente para que possa ser incorporado nela, né? Porque muitas vezes a gente tem resistência de setores na própria educação porque não conhece essa luta, porque não entende. Quem sabe a gente consegue, né, com essa discussão, com esse debate... É, acumular mais para, para essa, essa questão tão importante de qualidade no ensino público, né, na, na educação infantil. Então, eu, como eu combinei aqui, eu vou começar com a Andrea, pode ser? Andréia, boa noite. Sim, é, boa noite. Eu, enfim, para quem não sabe, só vou fazer uma introduçãozinha bem rápida, é, agentes... É, monitores e agentes de educação infantil, são profissionais que atuam na educação infantil nas creches, naquelas, naquela área da educação onde tem atendimento integral às crianças, né, de 0 a 3 anos. Então, na sua ampla maioria, são profissionais mulheres que atendem as crianças né, nessa faixa etária, e a gente gostaria que você pudesse, enfim, fazer uso da palavra aí, falar um pouquinho sobre a nossa organização, a nossa luta. Bem-vinda. Ok. Obrigada, Guida. Boa noite a todos. Meu nome é Andreia, do Santos Centurião. Sou monitora na rede, né? Servidora pública já há 18 anos, né? Atuo na educação infantil, né? Há 18 anos, né? E. Esse trabalho que a gente envolve na, na sala de aula é um, um trabalho muito importante. Né? Atualmente, é, nós somos em aproximadamente 1.700 monitores e agentes de educação infantil. Né? O cargo do, de monitor de educação infantil foi um cargo que foi extinto né? quando se criou o, o cargo de agente. Então, se extinguiu o cargo de monitor e criou-se o cargo de agente de educação infantil. Né? E eu também sou formada em pedagogia, né, sou pós-graduada em psicopedagogia também, né, para quem não me conhece, né. Vou falar um pouquinho do trabalho, né, que a gente desenvolve dentro da sala de aula. Como que acontece esse trabalho, né, que a gente não tem como se separar. Né, o educar do cuidar, né, muitos acham que os monitores estão ali dentro da sala de aula, mas só para cuidar, não, né, não tem como nós trabalharmos só no cuidar, não tem como o professor trabalhar sozinho, são duas funções dentro da sala de aula, duas funções iguais, né, dentro da sala de aula, e, mas que são tratados diferente, né? Porque nós é, trabalhamos com a criança, nós fazemos todo. A criança precisa do adulto, do seu desenvolvimento, seu desenvolvimento físico, intelectual, seu desenvolvimento motor. A gente auxilia a criança é, ensinando ela a cuidar do seu ambiente, a cuidar dos seus pertences ao respeito ao próximo, a respeito às, às regras, ao convívio social. Nós trabalhamos com essa criança, a autonomia, né? Nós trabalhamos, essa é a primeira fase do desenvolvimento da criança, né? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? E e muitas vezes assim, na maioria das vezes nós somos discriminadas, né? Porque assim, na nós éramos do quadro da, da assistente social, né, logo no início das creches em Campinas. Passamos é, para a Secretaria de Educação, com a vinda do planos e cargos, quando conseguimos as seis horas. E no mandato do doutor Hélio, nós passamos por quadro geral. Né, então atualmente nós estamos no quadro geral, nós atuamos em sala de aula, dentro da sala de aula, junto com a criança, nós atuamos com as mesmas funções é, que o professor tem, né? nós é, desenvolvemos as mesmas tarefas, todas as atividades, não tem como se separar, né? a criança ela precisa do adulto ali é, integralmente. Né? Então, não tem como se fazer essa separação. E hoje, nós estamos no quadro geral. Nós não somos nem consideradas da educação. Né? Por isso, nossa busca pela nossa valorização. Né? Porque o nosso trabalho dentro da sala de aula é um trabalho muito rico. Né? A criança, quando você dá um banho numa criança, você está fazendo pedagógico, ela está conhecendo o seu corpo quando você ensina ela a se alimentar, você ensina ela a andar, ela está se desenvolvendo motoramente. Então, assim, a criança de 0 a 3 anos, ela precisa do adulto, ela precisa desse profissional. Ela precisa do monitor e do agente de educação infantil. E nós queremos apenas, apenas a nossa valorização. Né? Desde 2000 e... 17, né, na verdade, antes, né? nós, todas as greves, né, a gente, as nossas pautas são muito discutidas, sempre voltadas à valorização, a, a aos monitores e agentes serem enquadradas no quadro do magistério, né, serem inseridas nesse quadro do magistério, né, nós estamos em sala de aula, nós desenvolvemos o mesmo trabalho que o professor, né, então nós não entendemos essa diferenciação que acontece, e a gente vem com essa luta em todas as greves, a gente vem cobrando, é colocado nossas pautas, e isso toda vez a gente acaba sendo enrolado, enrolada, nós temos um sindicato também que não está do lado do trabalhador, né, um sindicato que é base do governo, um sindicato que não nos apoia, né, então, assim, então, nós né, temos que lutar por contra própria, própria, né, e, como eu disse, o educar e o cuidar, eles andam juntos, eles são indissociáveis, e a gente não entende, a gente não entende porque a prefeitura, ela precariza o nosso trabalho, porque que ela usa duas, dois profissionais com as mesmas funções, precarizando um em detrimento do outro. Né? Nós trabalhamos dentro da sala de aula, mas o professor tem uma valorização. Né? Nós temos formação, né? a maioria dos monitores e monitoras, na verdade, a maioria são monitoras, somos mulheres, né? homens são poucos, mas a maioria já são formadas, já tem o seu o curso de graduação e a gente se prepara no dia a dia. Nós participamos de seminários, nós participamos de cursos, nós participamos do Agafã, nós participamos... De, e além dessas, desses cursos que nós temos no dia a dia, né, dentro do ambiente de trabalho, né, dentro... Da, da, da prefeitura, né, nós buscamos, né, trabalhar mais e mais, nós buscamos mais é, conhecimento dia a dia, mas eu acho que o maior é, conhecimento, o maior, a nossa maior escola é o dia a dia, é o cotidiano dentro da sala de aula, porque a teoria, ela é muito boa, eu sou formada, eu fiz a minha pedagogia, e quando eu estava fazendo a minha pedagogia, eu ficava fazendo a comparação, né, do dia a dia, dentro da sala de aula, e da teoria. Porque às vezes a teoria é muito bonita, mas no dia a dia, só quem está lá, no chão da escola, só quem está lá dentro da sala de aula, sabe o que está acontecendo, né, sabe do que nós estamos vivendo. Né, e, e voltando a falar das nossas pautas, que sempre foram muito, muito discutidas nas greves e sempre, é, sempre foram esquecidas, né? Em 2017, é, foi colocado na nossa greve que ia se formar uma comissão, né? Ia ser um do governo, um do sindicato e um da nossa categoria. Até se formou essa comissão, mas não se teve andamento, porque não, a gente tem um sindicato que não, não, não apoia a nossa luta. Né? Então, nós, é, a comissão que hoje está aí, né, nós é, nos reunimos, é, independentemente, nós é, nos disponibilizamos estar aí lutando, né, pela nossa valorização, chamando outros agentes e monitores. E, e aí, a partir disso, nós começamos com a assessoria também do doutor Alexandre, que a gente está aí, né, nessa luta aí, para que a gente possa... É, ter os nossos direitos conquistados, né, e assim, a gente trabalha, eu trabalho na Prefeitura de Campinas há muito tempo, eu já passei por várias situações, várias situações de discriminação por ser monitora, né, muitos professores em sala de aula, acha que nós estamos ali só para cuidar, né, eu não sei qual que talvez seria o medo né, nós estamos ali para somar, né, e não tem como é, fazer essa separação do cuidar e educar, né, as crianças são muito pequenas, elas precisam do adulto, e então é isso, né, a gente está ali no dia a dia, né, e a gente está na luta. Obrigada, Andréia. É, depois Obrigada. a gente vai fazer uma pausinha e depois da fala, vou passar a fala agora para o doutor Alexandre. E aí depois a gente vai, vai retomar, tá bom? Tá tendo bastante participação, bastante gente aí falando que sou fulana de tal, já vi várias das nossas companheiras aí que estão com a gente na luta, né, é, se apresentando aí, para o debate, então a gente vai ter um tempinho aí para debater, tá bom? Vou passar então a palavra para o doutor Alexandre, que é o advogado, né, que está assessorando a nossa comissão aí, esse ano é, iniciou com essa assessoria jurídica, Alexandre sempre teve na, nas lutas, né, ou teve nas, nas eleições sindicais, ou teve em outros momentos com a gente, mas agora ele está especificamente também... Nessa batalha aí. Então, acho que seria importante a gente ouvi-lo. A gente sabe também, doutor, que. Doutor, né? A gente sabe também que. É que ontem eu fiz uma sustentação oral, eu tô com isso na cabeça. <risos> a gente sabe também que essa é uma luta nacional, né, Alê? Então, é isso aí. É com você. Bom, é... boa noite, Guida. Boa noite, André. Boa noite a todas as servidoras, servidores aí que estão acompanhando companheiras e companheiras de luta, agradeço o convite feito para esse debate e é um prazer sempre estar do lado certo da, da história, né? Então, a gente está sempre nas trincheiras, nas lutas, ainda mais numa conjuntura onde tentam sempre, né, colocar a conta na classe trabalhadora, atacar os servidores públicos, né? E não precisa nem muito argumento, quer dizer, está expresso no que o Paulo Guedes falou que pôs a granada no bolso, né usando da pandemia para passar boiada não só do meio ambiente como ataque aos servidores públicos, já foi assim com a mal chamada reforma trabalhista, a mal chamada reforma da Previdência e como isso está se expressando também no plano municipal, com os ataques no prévio com os ataques aos servidores públicos e como foi dito pela André, a gente lamentavelmente não pode contar aí com a direção do, do, do sindicato atualmente, que tem um compromisso político com a atual gestão, e a gente vê com isso uma série de direitos que são é, retirados, um, uma série de ataques ao conjunto é, dos servidores. É, dito isso, quero dizer também que a luta da educação infantil é uma luta da qual eu confesso que me apaixonei nos últimos anos, ao estudar, entendendo o que vai além de um senso comum assim, de que tinha alguma coisa errada, tinha alguma sacanagem que a gente precisava entender o que estava que acontecendo. Por que que essas, e vou usar no feminino por serem né, majoritariamente, na esmaga, né, sua esmagadora maioria, mulheres, é, essas servidoras da educação infantil, então como a gente já fala, são da educação infantil, como é que elas não são da carreira do magistério, como é que elas não, são, é, não possuem os direitos da carreira da educação? que, no senso comum, qualquer pessoa que frequente numa creche, na escola, que acompanha a educação pública de cada município, entende claramente que é uma tarefa da educação. A gente chama de professoras, a gente se, se dirige, faz reuniões de pais, faz planejamento, faz todas as atividades é, de preparação das aulas, tem responsabilidade pedagógica e se prova de N formas e essas lutas nas, na, nos diferentes né, municípios, aí, a gente vai vendo que, por ser de uma competência municipal, a gente vê nos diferentes municípios esse grande combate. A, a síntese que a gente percebe é que os municípios se, se utilizam, então usam essas servidoras como professoras, mas tratam, isso significa direitos e também salários, então pagam, tratam como é, um quadro geral. Isso não é nenhum menosprezo ao quadro geral, isso é uma, uma forma de organização das secretarias. E isso passa pelo histórico, que a Andréia muito bem aí é, inicialmente apontou, de que a gente tem que resgatar, então, que a educação infantil, antes da Constituição de 88, ela era tratada como assistência social, inclusive com uma questão que se reproduz até hoje, com muito preconceito e com muita dificuldade, muitas vezes, dentro da carreira do magistério de entender é, porque era, é, era dissociado, era dividido o que era o cuidar e o educar. Então era uma noção de cuidado da assistência, era uma, uma noção, e por isso majoritariamente mulheres, é por isso que não exigia o nível de escolaridade da carreira do magistério, porque era uma noção de cuidar. Os primeiros concursos, normalmente, isso, com o nome de babá, etc. Isso mudou, tem um marco constitucional, jurídico, que é a Constituição de 88. A Constituição de 88 traz a educação infantil para dentro da educação, o que era bastante óbvio, porque na prática já exercia, isso é, vem ganhar um respaldo legal. É, isso está disposto é, no artigo 204, 208 da Constituição, está, é, é uma, uma diretriz básica e que vai se desdobrar concretamente com a LDB Lei de Diretrizes e Base na Educação a Lei 9, 93, 94, de 1996, onde ela determina vários aspectos para orientar como que a legislação passa a ter, e inclusive, né, Guida, no meio jurídico, são poucos os que acabam se aprofundando, estudando, muitas vezes até dentro do Ministério Público, da magistratura, infelizmente, não há uma disciplina do direito educacional na graduação das faculdades de direito. Então, lamentavelmente, há um equívoco num senso comum, que se reproduz também dentro do judiciário, de não entender que a educação infantil, então, ela faz parte do ordenamento jurídico dentro da carreira da educação. Então, a LDB, a lei, então, desde 1996, dentre várias coisas, o que nos interessa aqui para trazer especificamente do tema, é que em 1996 ela fixou que é, a carreira da educação infantil deve ser tratada dentro da carreira do magistério. Para fazer é, a esse aproveitamento, o termo jurídico, e é um problema depois como vira, muita gente entende que é, assim, é uma transformação, isso fere a Constituição, o artigo 37 da Constituição, que eu já vou chegar. O que a gente está falando é uma coisa básica para quem também é do mundo jurídico, e a gente entende. Você tem um fato social que acontece antes da lei. Então, você tem uma lei para abolir a escravidão, você tem uma lei que vai permitir o voto das mulheres, porque antes não existia. A mesma coisa era, você tinha o cuidado das crianças, passa a ser educar. você já tem um fato anterior, e você tem que fazer uma transição, é uma recepção jurídica de um fato social. Ou seja, o fato já existia, já havia o processo, as funções, as atribuições, competências e responsabilidades, já aconteciam com essas servidoras. Só que, indevidamente, e a Constituição muda isso, e a LDB né, demarca claramente, em 1996 que não deve ser entendido de outra forma, quer dizer, não tem desculpa para os diferentes prefeitos. Então, não é só o Jonas agora, é, passou por anos, mas o Jonas está com a faca e o queijo na mão, por que não resolve? Nós vamos chegar lá. Tem uma situação concreta, que com a, com a LDB em 1996, o artigo 61 e seguintes, em especial o artigo 62, depois o artigo 64 o artigo 67, trata da LDB com a educação infantil para fazer essa transição, ou seja, a lei diz que, claro, eu preciso, o primeiro e principal fator, eu preciso reconhecer que há equivalência nas competências, nas funções. Ou seja, tem cargos, o nome sempre é ruim, porque em Campinas são agentes de educação infantil e monitores. Com esse mesmo nome, às vezes em outro município, são outras responsabilidades. Então, a gente tem que ir no edital de como a pessoa ingressou no concurso, quais são as atribuições que elas realmente realizam, então, é, é, ah, cada, cada município também o é um nome. Então, se é o, o livro é, que faz toda a responsabilidade pedagógica, todo o controle pedagógico que é realizado. Se essas servidoras realizam isso, desde 1996, e Campinas, então, não fez até agora, nós estamos em 2020. Então, quantos? 24 anos? 24 anos que deveria ter arrumado isso o que a gente vê é que está com uma oportunidade para se resolver essa adequação de jogar para dentro da carreira do magistério e então fazer a recepção jurídica do fato social que já existia é permitido é, legalmente não não agride o artigo 37 da constituição que é o princípio do concurso público porque ao contrário nós somos os grandes defensores dos, do serviço público dos servidores públicos do concurso público nós somos porque é uma hipocrisia quem combate com isso porque são os mesmos que Precariza a educação infantil com as terceirizações, com as parcerias, com os convênios. Então é uma contradição enorme. Nós defendemos o concurso público justamente por isso. Ninguém está burlando, ninguém está se aproveitando, ninguém está querendo infringir o artigo 37 e que se consolidou o entendimento que é a suma 43 do STF e a suma 685 do STF, que diz que não pode ter a modificação do cargo. Normalmente esse exemplo é dito, por exemplo, a Guida fez direito, virou advogada e... O município vai lá e agora faz com que a Guida seja a procuradora do município. Imagina, Guida. Isso não pode. Isso é desvio de função, isso burla o artigo 37 da Constituição. Agora, o que a gente está dizendo é que o concurso prestado por essas servidoras tem que ser recepcionado de acordo com a Constituição. Tem que ser recepcionado de acordo com a LDB. Simples assim. Juridicamente. O que, que é o impacto disso? Político e financeiro. Por quê? A Andréa disse: por que que eles... E ela sabe a resposta, ela muito bem provocou para o prefeito dizer assim, por que que nos tratam, por que que não fazem isso? Porque ao reconhecer dentro que é da carreira do magistério, significa que tem que ter salário de professoras, porque elas exercem as funções e as atribuições de professoras. Elas têm que receber os mesmos direitos, elas têm que ter a, as horas pagas para fazer a preparação, cada município chama né, de um jeito, se é... É, atividade pedagógica, hora extra-classe, HTPC, HTP... Mas tem que ter garantido isso na sua jornada. Significa que tem que ter um terço da lei, de um terço da lei é, é, de 2008, ou é, 1708, mil, valeu agora aqui. Então, ou seja, todos os direitos devidos para a carreira do magistério têm que ser recepcionados para essas servidoras. O que, que a gente vê? Os municípios, então, não fazem, porque eles usam uma burla, uma falsa interpretação do artigo 37 da súmula do STF, primeira coisa. A segunda é que eles é, buscam numa, no direito administrativo limitar um o direito, do, do direito educacional, e aí é uma contradição porque fere o princípio da isonomia dentro do direito administrativo, que é um princípio básico da legalidade dos atos administrativos e que é né, central para pensar a administração pública, você não pode ter dois servidores com as mesmas atribuições, com as mesmas responsabilidades, com direitos diferentes, fere o princípio da isonomia. E não faz o terceiro aspecto para um aspecto político-financeiro, porque diz que quebra os municípios. Se fosse tão absurdo assim, por que, que tantos municípios já fizeram essa regularização ao longo do tempo? O maior município do Brasil, a cidade de São Paulo, é emblemático, como fez, inclusive, de forma mais abrangente. Um outro aspecto que não fazem é por conta da Previdência. Qual é o argumento, e correto, e é fruto de uma luta histórica dentro da educação, para que tenha aposentadoria especial da educação, pelas condições de trabalho. Como é que a gente está dizendo aqui? Olha aqui essa imagem, das nossas companheiras André e Guida, olhando no olho delas. Por que, que elas não têm direito à aposentadoria especial, assim como outras professoras e professores? Inclusive com a educação infantil, onde as condições de trabalho físico com criança menor abaixando, etc., qual a justificativa para fazer isso? Então, esse equívoco, que é muito conveniente para esses setores que gerem a administração os interesses pró-capital, porque daí faz a parceria, o público né, faz a parceria com os setores privados e sustentam isso, sem qualquer preocupação pedagógica, normalmente, não há acompanhamento, etc. Precariza, colocando, inclusive, extinguindo na vacância ou extinguindo os cargos, né, criando é, um problema de você não ter uma valorização da carreira, você não ter uma progressão, você não ter um respeito, e é muito conveniente manter isso, porque no fundo tem um preconceito, que normalmente é isso, mulheres, normalmente mulheres negras. É, há um falso argumento de dizer que ah, não tinha escolaridade. É claro que não, não tinha, não era exigido, você não pode me exigir agora. Agora, os municípios e a LDB coloca, você, município, é obrigado a fazer essa transição, porque é direito, inclusive da criança, e está devidamente com o servidor, com a servidora que teve a qualificação para esse cargo. Então o município tem que fazer. Muitos municípios aqui da região fizeram, é, inclusive com a parceria com a Unicamp, com institutos de educação, e fizeram, no primeiro momento, magistério, e depois pedagogia, e hoje tem a titulação. Então, não tem desculpa. A vontade política, esse chavão que parece uma coisa tão abstrata é muito real, porque juridicamente está respaldado. Então, respeitando aqui o tempo aqui para não me alongar, e a gente abre aqui depois para o debate, para as perguntas que vierem, eu gostaria de demarcar muito claro, de que, é, enquanto sociedade, é uma questão republicana, é uma questão básica que é, deveria ser reconhecida a educação infantil dentro da carreira do magistério, com todos os direitos que a carreira do magistério tem. Faço aqui um apelo, é, e isso vários setores dos outros segmentos da educação é, são muito respeitosos e entendem claramente, outros não, mas esses valorosos que ajudem a gente a convencer os demais, porque, inclusive, por conta da lei de um terço e por conta da lei de 2008, tem que ter uma aproximação salarial, que pode ser até escalonada, mas que chegue, porque não se justifica. A lei do piso, ela demarca que não pode ter diferença salarial entre os diferentes segmentos da educação. Quem é professor do EJA, quem é professor de um colégio técnico do município, né, não tem diferença na sua hora-aula dos professores é, da educação infantil. Porque quem não percebe isso, no fundo, você está reproduzindo o preconceito com a educação infantil, porque, no fundo, é babá, é cuidar, é limpar a bunda de neném, como um secretário de outro secretário de educação do município aqui, ao lado de Campinas, disse, é, numa audiência pública na Câmara, está fazendo eu já ia, pudor. Eu já ia falar o né? município já, eu me segurei. Meu. Ah, mas tem uma companheira, eu já vi aqui nos comentários, que está presente. Mas isso, não, e podemos falar, é vinhedo, mas isso, tem uns que falam, mas tem outros que só pensam, né? Então, é, parabenizo, Guido, o combate que vocês têm feito, eu agradeço em nome da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, a gente tem impulsionado esse, esse debate aí em vários lugares, é uma pauta justíssima, e nós vamos fazendo esse combate aqui agora também em Campinas, fazemos em outros municípios, mas para entender que o protagonismo é de vocês enquanto movimento, a parte jurídica é ser um ponto de apoio, como... O Mano Bral diz, a gente tem que brigar de igual, então a gente precisa ter os nossos instrumentos também, e numa sociedade tão judicializada, né, tudo o problema é da lei, tudo não pode. Né, pode, eles fazem tanta coisa, né? Então, quando eles falam, não, eu não posso fazer isso, porque senão é improbidade administrativa. E fala assim não tá. que a gente faz junto com o MP, isso não é problema. Poderia aqui elencar o parecer, falo só para concluir realmente com isso, eu não vou falar o parecer que tem sempre algumas páginas aqui, que a gente <risos> protocolou, aqui, ó, aqui, aqui, aqui, aqui protocolamos na Câmara, e está andando nesse protocolo com a Prefeitura. Nós tivemos uma reunião no fim do ano passado, é, tem agora a situação da pandemia, mas a Prefeitura, de forma muito oportunista, inclusive, sai uma portaria, monta uma comissão sem a representação, porque eles têm medo, porque esse grupo é muito combativo, não cai nos papinhos furado, não é enrolado. Né? Então, nós vamos, assim que, né, tendo as condições, vamos para a rua, já estamos mobilizando mobilizando as redes sociais, mas é eu passo para vocês falarem. O fato é que a gente está fazendo esse combate porque tem que ser garantido. A estrutura da carreira não se justifica em nada. E faço apelo para que os demais servidores, e todo mundo da sociedade civil, toda, todas as lideranças, os vereadores, nós fizemos protocolos, fizemos. a guida participou de audiências públicas, que a gente faça esse combate, porque é uma pauta legítima em defesa da população campineira, das crianças, e que tem que ser valorizada a educação infantil. Não se justifica esse preconceito de classe, esse preconceito racial e de gênero que se expressa na luta da educação infantil. Obrigada, meus Obrigada, queridos, pela primeira fala aí, mas a gente vai continuar aqui, só lembrando, só para dar um, um complemento à fala de vocês, que foi, assim, é, muito importante, né, contextualizar, situar tanto o nosso trabalho no dia a dia, né, a nossa organização no dia a dia, como também o que a gente tem feito agora nesse último período de organização, mais de enfrentamento dessa pauta, como o Alexandre disse, né. É, nós organizamos né, uma comissão aqui em Campinas, nós temos dois do, tem região que tem três né, representantes, às vezes é porque a, a região é muito ampla, enfim, tem uma organização geográfica que permite isso, então nós organizamos duas monitoras, há três monitoras por região, a Andrea é da comissão também, representa a região do Ouro Verde, né? Eu sou da comissão, represento a região do Campo Grande, mas nós temos mais companheiras, eu não anotei o nome de todas, mas quem sabe até o final consigo aqui. Enfim, tem, temos as companheiras que, que são da comissão. Essa comissão é, chamou várias plenárias com as monitoras aqui em Campinas, que nós organizamos é, o nosso documento, a, a nossa proposta, né? É, conseguimos uma reunião através de, uma, de um ato que nós fizemos. É, primeiro ano passado, a gente, a gente conseguiu, foi, foi ano passado, né, que foi o boicote, né, das Horas extras, né, Andréia? Foi ano passado, né, que a gente fez, né? Sim, o boicote. sim e, foi o ano passado. É, é, nós fizemos uma semana de boicote aí, a gente conseguiu mostrar, trapaçidade que a educação infantil hoje em Campinas é sustentado com horas extras de monitoras, ou seja, todas nós, a ampla maioria das monitoras fazem cotidianamente horas extras para poder conseguir atender as crianças, né? A Secretaria Municipal de Educação nos deve um concurso público aí que não faz concurso público, não está repondo os quadros, enfim. E aí no ano passado a gente fez uma organização aí de horas extras. Depois nós também nos organizamos esse ano a partir de uma, da assessoria também com o Alexandre e nós construímos coletivamente um documento e, e, no, e em uma, a, a gente já havia tido uma reunião com a secretária, né? a secretária e o seu departamento jurídico lá, que nós conversamos um pouco sobre isso, e nós ficamos de entregar esse documento e tentar debater ali. A, nessa reunião, a, a diretoria ali da jurídica, a assessoria jurídica da, da secretaria, não, não só a jurídica, a né, assessoria pedagógica mesmo, é, nessa reunião, eu lembro que estava o, o Luiz Mariguete, ele, ele se propôs a, a conversar conosco, se propôs a, a estudar, é, enfim, as, as nossas propostas, mas, como o Alexandre disse, eles foram criar uma comissão sem conversar conosco, publicaram é, essa comissão no Diário Oficial, mas aí logo entrou a pandemia e a gente não sabe o que foi feito disso. Mesmo assim, nós, antes disso, nós conseguimos construir e finalizar o nosso documento, nós protocolamos esse documento para a Secretaria Municipal de Educação, nós protocolamos esse, esse, esse documento na Câmara municipal, na comissão também de educação, antes nós também participamos de uma, de uma audiência pública com a secretaria, e ali a gente tivemos, sim, a gente debateu muita coisa, e eu lembro que na, nessa reunião que a gente teve com a secretaria de educação, a assessoria lá, o Luiz Mariguete, disse que é, eles iriam sim apresentar um, um projeto, uma proposta né, de inclusão das, de carreira, né, não de inclusão, de carreira, como eles como eles entendiam, de carreira das agentes de educação infantil, né? das monitores de agentes de educação infantil para esse ano. Então, eu fiz questão hoje de divulgar bastante essa live, principalmente para quem é do quadro de especialistas e para quem é professor, para que a gente possa debater um pouco hoje sobre isso, né? assim, entender o que se trata, né? como o Alexandre disse. Nós somos muito motivados, mobilizados, como a Andrea também reforçou aqui várias várias vezes, por uma leitura é, preconceituosa, por uma leitura equivocada, por uma leitura que a gente acaba é, se convencendo de que isso é impossível. E, bem como disse aqui os, os debatedores, várias cidades, vários municípios, fizeram esse tipo de debate. Né? O maior município do Brasil, que é São Paulo, né? fez essa, discuss essa discussão e corrigiu isso porque isso é um, é um desvio né, de, de função, a gente fala uma, uma desfunção, porque é isso a gente tem as mesmas funções que o, que o, que o professor, né, querendo ou não, a gente, inclusive, os documentos da secretaria, as resoluções, resolução de, de atribuição de sala, resolução de escolha, resolução, enfim, as resoluções são as mesmas, inclusive, né? ou seja, o monitor não tem como você atender uma criança de 0 a 3 anos e separar é, o que agora eu vou educar, agora eu vou cuidar. Não, não existe isso. A gente está dentro de um quadro de educação especializada, né? E, que, como bem diz o André, quando você está dando banho, quando você está dando comida, quando você está contando história, você está estimulando aquela criança a andar, estimulando aquela criança a falar, ao uso das linguagens, de todas as. A, os diversos tipos de linguagem que a gente exercita ali, isso faz parte de um aprendizado especializado da educação infantil. Então, veja, gente, é, é, é difícil né? você, você defender contra uma pauta dessa. O, o que que nortei aqui defende contra uma pauta dessa é o, é o preconceito, como bem disse o doutor Alexandre, é, é, a, é, a, é a, a, falsa, a, a falsa ideia aí da meritocracia, porque todo debate meritocracia. É o um debate falso, né? Que ele cai por terra, né? É, enfim. E a gente gostaria de debater bastante com as pessoas sobre isso. E eu vou passar para as perguntas, mas antes de passar, que o pessoal já está aqui me cobrando, é o seguinte: é, eu falo muito isso com muita tranquilidade, né? Só quem tem formação com criança de 0 a 3 anos é o agente monitor de educação infantil. É incrível isso todos os anos nós recebemos profissionais novos, né, que a gente tem todo o, o, o dever de acolher, todo o dever de, de construir relações ali dentro, mas todos que chegam na creche falam, eu não tenho condição, eu não sei como lidar, como vocês monitoras fazem, como vocês agentes de educação infantil fazem para lidar com criança de 0 a 3 anos, ou seja, as profissionais, que consegue fazer isso, são aquelas que atuam em serviço, que são as monitoras e agentes de educação infantil, tá bom? E vamos lá então, pessoal, vamos às perguntas, que eu já falei bastante, eu acho que a gente tem pergunta aí, vamos lá. A Fabiana Gonçalves falou o seguinte, sou agente de organização escolar, servidora da educação do Estado e saúdo todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação infantil do município. Nossas características e reivindicações são parecidas. Somos mulheres na maioria, salários e condições bastante precarizados e praticamente sem plano de carreira. Estamos juntas. Tamo juntas, Fabi. Obrigada. Um beijo, viu? Valeu. A Maria Amélia falou o seguinte. A Maria Amélia nossa combatente, nossa, nossa chefa, né André? né, André? Isso, com certeza. Nossa professora. Nossa professora. É, é, é, a nossa mestra. A Amélia fala o seguinte, é, meu, nome, meu nome é Maria Amélia, estou aposentada, fui monitora da re, na rede e muito feliz em ver que a luta das monitoras e a gente continua a valorização. E só acontecerá com muita luta. Parabéns, companheiros. Obrigada. A Rita, a Rita fala o seguinte, a Rita, oi Rita, a Rita fala o seguinte, boa noite, resido no Parque dos Pomares, Aqui, tem, aqui não tem sem As crianças, comunidades e adjacência são atendidas pela ONG Abraço Solidário, é, que fica próximo ao Alphaville. Mais recentemente, com a, a desativação do restaurante Vila Antiga, abriram mais uma sala de AG2 local, pois a demanda aumentou. E a CEI Márcia Maria é, Otranto não tinha mais vagas, é, essa é uma outra questão, né, a falta de vagas, a falta aí de, de atendimento, né. A Flávia falou o seguinte, em Jaguariúna, na educação infantil, a agente de educação é a, é a professora na sala, ou seja, tá vendo, olha, em Jaguariúna, na educação infantil, a agente de educação é a professora na sala, eu, se eu bem entendi, não tem dois cargos, né. Porque é isso que acontece, a gente tem dois cargos na sala, mas com as mesmas funções, Sim. entendeu? Porque a gente, a gente cuida, a gente educa, a gente, dá, né? a gente faz tudo que uma professora faz. Mas a gente não tem esse reconhecimento, a gente tem uma jornada maior de trabalho, de atuação ali né com a criança, né e os direitos são menos, ou seja, menor salário, menos direitos, como o próprio Alexandre falou. Obrigada, Flávia. Temos mais questões? Ana Lídia. Se aprovada, qual o impacto da reforma administrativa para a educação infantil nos municípios? Qual o impacto disso? É, temos mais? A Valéria Botelho fala, limpar bunda de neném é a menor das atividades. Exatamente, Valéria. Né? Muitas de nós que, que, talvez gostaríamos de ficar limpando o dia inteiro, porque o barato ali, ali é louco, né? Salas lotadas, falta de profissional, né? crianças, Sim. necessitando do nosso atendimento, do nosso cuidado, da nossa atenção. Simone Lima fala o seguinte, parabéns pelo debate e organização coletiva, uma luta fundamental para a superação do assistencialismo na educação infantil e a valorização da educação infantil e primeira infância. Obrigada, Simone, valeu. A Jaqueline fala o seguinte, eu já fala o seguinte, acho que é mais-valia do gestor mesmo pois esse reconhecimento fortaleceria os professores também. É achismo, porque não sou do grupo de vocês, e sim apoiadora. Obrigada, Jaque. A Eliana, a Eliana nossa companheira também monitora, que hoje é conselheira tutelar A Eliana falou o seguinte, ó André Centurião e Guida Cariço, companheiras, que nos representam juntamente com o doutor Alexandre Manda Aí, obrigada. Vocês querem responder? Bom, deixa eu perguntar só da, da Adriane. Deixa eu perguntar. A Adrianinha fala o seguinte, Adriana Neves. Pessoal, desculpem a simples pergunta, pois não sou da área. Mas quais são as atribuições para realizar o concurso para monitora de educação infantil? Obrigada. Vamos lá. Acho que a Adriana começou a entrar no, no debate aí. Alguém quer responder? Posso começar? Vocês respondem. A Andrea quer começar? Você quer começar, Andréia? Pode, não pode responder, Bida. Depois eu. Não, assim, porque eu só eu posso começar pela pergunta da, da Andrea, né? Da, é, não, da, é, da Adrianinha, né? Que falou que qual é a atribuição, né? É isso que ela, ela pergunta, não é isso? Veja, é, assim, hum. o, o concurso público, ele.. Ele veio, ao passar dos anos, cada, cada concurso público, cada edital, veio é, ampliando é aí a, a, a sua qualificação, né? Na minha época, é, que foi, eu acho, um dos primeiros, eu acho, né, André? Não sei se foi um dos primeiros, mas enfim, foi em 96 Sim. o meu concurso público. Foi Na época, a atribuição exigida era ensino fundamental, a partir daí começou a ser é, ensino médio, né? A, a, a qualificação, a atribuição solicitada. Porém, é, o quadro, ele é o seguinte: to, toda profissional, né, que fosse prestar o concurso, se tivesse formação em pedagogia, ela tinha um adendo, ela tem um adendo aí, ela tem uma pontuação, principalmente na questão da. De, do desempate, enfim, só que essa é uma, eu acho que é, um, é uma das armadilhas, né, porque veja, é, o magistério, o antigo magistério, ele não obrigava o, o professor a ter a qualificação de pedagogia, antes era magistério, o que, que era o magistério? O magistério antigamente era ensino normal, né, era, era equivalente ao, ao ensino médio, só que tinha uma qualificação técnica mais, mais específica, né, se o município pedir hoje, Adrianinha, é, que nós tenhamos formação em pedagogia para poder prestar o um concurso, aí ferrou de vez para ele, entendeu? Aí ele vai ter que, de fato, reconhecer que é um cargo de magistério. Só que você entra com a, a qualificação aí, né? como você perguntou, de ensino médio, porém a sua função e a sua qualificação em serviço é ela que vai orientar todo o seu trabalho, Entendeu? Então, é isso que a gente é, quer discutir, que o doutor Alexandre falou. Né? Porque a própria LDB, quando ela vem, ela fala o seguinte, que é a obrigação dos gestores públicos fazer essa transição. O que significa essa transição? É dar essa formação para esses profissionais. Né? Nós temos hoje, talvez, um, um, um ou outro professor que já, tem, já esteja já, já, já se aposentando, mas antes a gente tinha muito professor que nem sequer tinha pedagogia. Só tinha o antigo magistério. Então, veja, a prefeitura, a educação, a secretaria de educação, eles são responsáveis para poder fazer essa formação desses profissionais. Tá? Não sei se quem quer falar mais pouco, Alexandre, a Andréia, fique à vontade aí. Quer falar, Leandro? Ah, posso falar? Quer falar, Andréia, primeiro? Não, eu, eu vou falar. <risos> Então, é o que a Guida falou, cada concurso, né, eles pediam é, um grau de instrução, né, mas quando a gente está, chega lá, atua, está atuando na sala de aula, né, a gente acaba desenvolvendo, a gente está desenvolvendo a mesma função que o professor, né, antigamente até para o professor, eles pediam é, só o magistério, né, que é o, é o, o nível médio, né, e com o tempo foi se mudando, e com o planos e cargos, que essa promessa de valorização, né, do monitor e do agente, a maioria dos, dos monitores, a maioria dos agentes, foram buscar mais conhecimento, foram se formando, então a maioria já estão formados, a maioria já tem a pedagogia, né, com os documentos que vieram, LDB, é, Constituição Federal, os próprios documentos de Campinas, diretrizes curriculares, tem os cadernos temáticos também, que nós temos na cidade de Campinas, que tem todos os tra trabalhos de muitas monitoras da cidade de Campinas, monitores e agentes, então assim, nós estamos em todos os documentos de Campinas, nós só não temos a valorização, né, então assim, os concursos foram, para os monitores e agentes, foram mudando ao longo do tempo, em cada é, concurso, eles foram pedindo, é, é, era, era se colocado algumas nomenclaturas diferentes, né, então eles iam pedindo escolaridades diferentes, mas sempre para atuar na Secretaria de Educação. E nós somos hoje do quadro geral. Pode falar, Dra. Alexandre. Tava, anotei aqui, vamos ver se eu do conta, mas senão a gente já marca como fica combinado as próximas. Mas <risos> é, tem um tem um aspecto importante que apareceram aí na, nas perguntas e tal a própria Vaniza Guidotti que também coloca que assim ah é, não tem nem que ter esse nome né isso tem um debate até dentro da educação né Deveríamos chamar educadores educadoras como todo mundo né professores professoras mas a gente também usa uso isso até para dizer, ah, o problema é virar professor. Então, a gente tem falado, inclusive, em outras instâncias, na Procuradoria Geral do Estado, é, que tem alguns casos que existem adins, né? então, ação declaratória de inconstitucionalidade, de leis que fizeram isso, é todo um embate que acaba sendo muito judicializado. Mas a gente fala o seguinte, o problema é o quê? Essa, o que não pode é ter essa transformação por conta da agressão ao artigo 37? Então, não precisa mudar o nome, continua como agência de educação infantil, mas é dentro da carreira do magistério, com todos os direitos e deveres igual de professor e professora. O problema é o nome, isso é o de menos. Deveriam mudar todos, inclusive, todo mundo tem o mesmo nome, porque não pode ter essa distinção, não pode reproduzir esse preconceito da forma de ingresso, porque é, não era exigido antes. Porque, na verdade, olha a contradição que a gente tem que dialogar com quem combate essa visão. Fala, por que você continuou fazendo esse concurso depois da LDB? Por que, que você continuou abrindo um concurso para precarizar uma função que já era determinada, que era para ser para professor? Ah, não, mas eu faço uma professora, uma professora, e daí eu coloco um apoio, um apoio. Como que se divide isso para a criança? Como que se divide isso para definir quem não tem responsabilidade pedagógica? Então, o que tem que fazer? Criar, um, fazer uma lei, fazer uma modificação no ordenamento jurídico municipal, onde você cria um período até de transição. As pessoas que cumprirem o requisito para se adequar, é isso que determina a LDB, por exemplo, tem escolaridade é exigida hoje, então eu vou poder ser recepcionada juridicamente, redenominada, transformada, entre aspas, aqui, no, na professora, no, edu, na educadora. É, se eu não tiver, eu, eu preciso dar a oportunidade, eu preciso, eu inclusive, enquanto gestor, eu tenho que fazer os convênios, eu tenho que dar as oportunidades para fazer. E daí, se a pessoa não quiser, por ele motivos, pode fazer a opção de não fazer, já estou quase me aposentando, etc., minha vida pessoal não permite fazer esse curso, etc., eu faço essa opção. Mas a gestão pública tem que garantir, é isso que determina a lei, é uma obrigação. Quando fala de improbidade administrativa, ou fazer essa transformação, a gente fala que é o contrário. A improbidade é você manter, abrindo concurso e mantendo uma lógica que fere o princípio da isonomia por conta das funções. É, tem uma questão importante, que no caso de Campinas é como está sendo discutido, que o município fala assim, é, a administração, né? Ah, não, eu não posso fazer essa redenominação, eu não posso fazer essa transformação, mas eu quero valorizar a carreira, quero. muitas vezes é muito papo tal, né? Mas se é sério, que quer valorizar, a efetiva e verdadeira valorização é colocar dentro da carreira do magistério, com todos os direitos inerentes a quem está dentro da carreira do magistério. Mas vamos lá, quer fazer um plano de carreira próprio dessas, desses dois cargos, Agência de educação infantil e monitoras, monitores de campinas, tudo bem, pode fazer um plano, pode colocar só, né, só esses cargos, pode fazer isso, mas não se justifica. No nosso protocolo, a gente indica que a melhor solução é que fiquem dentro do plano de carreiras do magistério, que haja essa modificação, incluindo é, esses dois cargos, todos os servidores dentro. É algo que a gente propôs, fizemos um parecer jurídico, fizemos, juntando toda a documentação que prova, as responsabilidades, as competências é, e que nível de escolaridade. E as modificações que foram tendo, no fundo, são precarizadas. Se você perguntar para cada uma delas, a quantidade de funções que elas foram fazendo foi aumentando ao longo do tempo. O desvio de função que é relatado por algumas das servidoras aqui é porque é, eu não sou professor, eu não sou paga para isso, o município diz que eu não sou preparado, então, para isso, mas me usa para ficar substituindo professores, inclusive, em outros segmentos de educação, ou não? Não acontece? Não acontece? Então, isso é desvio de função quando o município usa. Então, ele precisa regularizar a situação. Então, nós podemos falar isso de várias maneiras. Então, atualmente, ainda final de mandato, aí Jonas Donizete. Prefeito, você tem uma oportunidade de regularizar essa situação. Passou por anos, não é? Uma culpa só sua, etc. Mas por que, que não faz? Por que, que não arruma essa, essa situação? Isso pode ser equalizado de várias formas. Quando colocam para uma questão financeira do impacto normalmente por conta da lei de responsabilidade fiscal, isso é um problema, porque, assim, primeira que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma série de contradições e problemas, porque ela com esse nome, todo mundo é a favor, claro, ninguém quer que seja irresponsável com as contas públicas, mas a questão é que ela é uma irresponsabilidade social, porque usa esse limite para travar uma pauta social necessária. Poderia entrar em alguns detalhes, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal permite que você ultrapasse esse limite da despesa com folha nos casos de adequação é, para fazer, não é só um plano de carreira, é você corrigir um erro de 1996. E o impacto que tem, nossa, mas o impacto é tão grande, a gente faz duas observações. Primeiro, isso mostra o quanto foi negligenciado por anos e está defasado, seja de salários e direitos, por anos. Então, o impacto agora dá X, primeiro vamos fazer os estudos, quanto dá? Mas dá X, tá vendo o quanto absurdo foi durante anos? Agora, vamos escalonar, vamos fazer. Ah, mas isso vai... É, é, é um absurdo enorme, não tem como. O é, um impacto financeiro é muito grande. Então, vamos fazer um exercício inverso. São 1.600 é, servidoras na, em Campinas, por exemplo? Então, tá. Então, essas 1.600 você tem que contratar como professores. Você precisa contratar 1.600 professores. Quanto isso dá? E mais ainda, É uma completa ineficiência administrativa, porque você vai ter que. Você vai fazer o quê com essas 1.600 se elas já fazem isso? Então, qual que é a diferença quando a gente apresenta isso? Tem cargos, que é a depender do município, eu normalmente não gosto de falar, porque daí o outro município é com outro nome. Mas vamos dizer que tem, é, no, no caso de Campinas, é, é, cargos que não são, não tem atribuição pedagógica. Então, esses cargos, de fato, não podem ser recepcionados juridicamente, pela, como professores, como educadores, porque eles não têm competência, atribuição de responsabilidade pedagógica. Então, eles são cargos de apoio, o que não é o caso da educação infantil, porque tem cargos de apoio nos outros segmentos da educação, mas no, na educação infantil a responsabilidade é direta com as crianças, então por isso que não pode ter essa distinção. Por último aqui, os próximos passos da luta, a gente fez né, o protocolo, estamos aguardando o acompanhamento com essa reunião, cobramos inclusive a prefeitura, porque ela já teve oito andamentos no protocolo administrativo, aquela coisa, né, sai de uma secretaria, vai para lá, vai para cá, mas não teve algo concreto, nós fizemos também uma cobrança junto aos vereadores para ter o apoio, tivemos um compromisso inclusive de vários vereadores, inclusive da base do governo, é, e tem que ser cobrado, porque pedimos audiência pública, esclarecimentos, pareceres, né? então eu acho que é uma luta, além de justíssima, ela está ela muito bem enraizada em Campinas, é um processo de luta fantástico, né? tem uma legitimidade muito grande, são grandes combatentes de anos, né? é, eu, eu fui o último a chegar agora aqui, né? quer dizer, a gente vem ajudar como ponto de apoio, mas um protagonismo da luta de décadas aí, de militantes que né, se aposentaram, estão aqui acompanhando, inclusive, a live, mas que se aposentaram fazendo esse combate. E isso é interessante dizer, porque olha a discussão para a gente discutir, né, a previdência dos servidores, e, e mais um embate, né, eles colocam isso como trava. Tem municípios, por exemplo, Paulínia, é, que eu acompanho, foi feita a lei em 2010 e colocou, para todos os efeitos, foi uma conquista, um processo de luta gigantesco, conseguiu essa recepção jurídica isso hoje está no embate judicial né dez anos depois consolidado é um absurdo só que o que é interessante mesmo com a conquista veio vírgula para todos os efeitos menos efeitos previdenciários então, quer dizer, é, é, é o preconceito de fato de que elas não têm direito à aposentadoria especial né quer dizer é um absurdo é, é enorme mesmo uma última coisa como talvez resolver não sei se a gente tem se teria ainda mais uma rodada aí por conta do tempo já falei demais mas para dizer o seguinte, tem uma pressão muito grande, falo aqui, porque surgiu isso aqui também, é, e como advogado eu devo dizer, a gente defende, é, porque tem uma pergunta, e, é, e às vezes a própria prefeitura fala, ah, então vocês não estão aí enchendo a bola de que tem direito, tem, por que, que não entra com a ação? Por que, que não judicializa isso? Por que, que é um. Vai, pode, pode chegar, mas por que a gente avalia que ainda não é o caso, não é o momento? Porque politicamente você tira. O um foco da responsabilidade, que é uma responsabilidade da gestão política direta, tantos municípios já fizeram isso, na região aqui, inclusive, muitos fizeram a partir de uma demanda do próprio Ministério Público, então isso não é o problema, não é esse questionamento, e a, a gente não pode mudar o foco do que é uma decisão administrativa de responsabilidade da administração pública. Pode usar diferentes instrumentos do sistema de justiça, inclusive Ministério Público podemos e devemos, e, taticamente, o movimento tem avaliado o quando for pertinente, como fazer. Agora, a questão concreta é que, qual é o problema? Nós temos precedentes judiciais favoráveis, mas também tem decisões judiciais contrárias, o direito se constrói, se disputa, teses, né? e em Campinas, lamentavelmente, justamente tem um precedente negativo feito é, é, através de, de uma, uma decisão da forma como for, não é uma questão jurídica, então não é uma questão ética, de né, dizer, mas da forma como foi apresentada pela, pelo sindicato, politicamente então não juridicamente não é uma questão da do advogado da advogada que assinou a petição mas politicamente da forma como aborda aonde insiste gera um precedente negativo porque mostra como se fosse um desvio de função como se que querendo burlar o artigo 37 não é é uma recepção jurídica a gente precisa reconstruir isso por isso ah, talvez o desafio essa uma responsabilidade minha aqui de dizer de que a RENAP, a gente entende que a gente tem que avaliar muito né, o papel da litigância estratégica, quer dizer, qual é o momento de judicializar, em quais condições, como construir isso, né, e através do, do protagonismo do movimento que vai pressionar, assim que puder, tomando as ruas novamente, indo lá cobrar quem estiver no quarto andar, cobrar dos vereadores, porque isso é uma pauta que necessita por todos os elementos que foram aqui apresentados. É, politicamente, como é a, o canal aqui da Guida, aqui, né, fora Bolsonaro, Mourão, só política, etc., mas é fora Guedes, fora Dória, fora seja Jonas, seja quem vier, quem estava, que é, não fez a política necessária para atender todas as reivindicações da educação infantil, e por isso que o desafio continua. Bom, vamos fazer mais uma rodada de perguntas, gente, porque tem muita questão, e a gente, é, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, tá? então eu quero pedir duas coisas, primeiro que ninguém brigue comigo, que as monitoras, as agentes que estão acompanhando não briguem comigo, não fiquem bravos, é porque o, o, o, o programa só tem uma hora mesmo, uhum. né? Mas mesmo assim a gente vai esticar um pouquinho, tá, Alexandre? Você, você tem outra live para fazer? Dá para esticar um pouquinho? Então tá. <risos> E, então, já peço desculpa, que a gente não vai conseguir ler e responder todas, mas eu quero pedir, eu me comprometo e pedir para os dois que estão aqui, se a gente puder entrar amanhã e por, tá, talvez okay. responder, tá? As perguntas que forem ficando, tá bom? Uhum. É, algumas, algumas questões foram colocadas aqui, a, a Vera falou muito bem que a gente está em teletrabalho, então, olha só, a secretaria está exigindo da educação infantil, das monitoras, que continuem teletrabalho, que façam teletrabalho, que conversem com as famílias, que atendam as famílias. Então, a gente está em teletrabalho também. Olha só, os caras assim, gente, é, é incrível. Não tem o que justifique essa diferenciação. Tem, tem, tem, como o Alexandre falou. É para pagar menos, é para precarizar, né? é para não reconhecer. Enfim, é, não tem é, elementos né, da, da nossa função que justifiquem tamanha precarização co como eles têm feito com as agentes e as monitoras de educação infantil. Vamos lá para mais uma, algumas questões? Vamos ver se a gente consegue aqui. A Ju, a Ju fala o seguinte, ó, fazemos o pedagógico, mas não somos remunerados e nem valorizados por isso. Só nos usam como convém, é verdade. A Vaniza fala o seguinte, e hoje... Já tem algo a mais. Não há mais a distração entre educação infantil, é, fundamental e, e médio. Somos todos professoras de educação básica. É isso, educação infantil mais. hoje está inserida na, na educação básica, ela primeira foi inserida. Ela, ela é a primeira etapa, né? Então, então é isso. Né? Temos mais questões? A Simone Coimbra falou o seguinte: gostaria de saber quais os próximos passos dessa luta. Obrigada. Temos mais questões? O Clodoaldo Francisco fala o seguinte: isso tudo é mais um preconceito das elites contra a classe trabalhadora. Sendo um pedagogo, cuidadores, sendo que pedagogos, cuidadores e monitores precisam ter os mesmos direitos de professores de carreira, pois trabalhando no desenvolvimento educacional das crianças, como fazem também os professores. Querem cortar gastos tirando salários e direitos de pedagogos, cuidadores e monitores. É verdade, eles, é isso, né? Se resume nisso. A Margarete falou o seguinte, além de fazermos as mesmas coisas, tem um porém. Fazemos tudo, mas conseguimos ficar nas, nas salas sozinhas, e as professoras não. Gente, é, é, isso é... <risos> Aí começa, né? Eu, eu fiz questão, assim, de como eu falei, de trazer os professores para esse debate, para entender que não se trata de uma rivalidade, pelo contrário, né se trata de uma luta coletiva, de melhorar o atendimento né, da educação infantil, porque você vai ter cada vez mais profissionais capacitados, como a Andrea falou, a ampla maioria dos, professores, dos, dos monitores, das monitoras, não tem outro espaço para atuar, é na educação. Nós somos educadoras, nós somos professoras de fato, querendo ou não, nós fazemos isso, essa é a nossa função. E aí, o que, que, o que, que aconteceu? Todo mundo foi, foi para a faculdade de, de pedagogia, só a boba aqui que foi fazer direito, o resto foi todo mundo fazer pedagogia, né? Então, veja, e aí... E eles fazem, fazem essa, essa diferenciação. E engraçado é isso, que a gente fica na sala de aula sozinha e a gente aguenta cada coisa, né? É incrível como isso é norteado pelo preconceito de classe, como é norteado isso. Vamos, acho que tem mais uma questão, né, Fabi? A Simone Lima fala o, Ah, não. A, a, é Simone? Então tá. Simone Lima fala o seguinte. E Vinhedo, as auxiliares de educação infantil são os responsáveis pelas turmas... Do período integral da educação infantil. E reivindicamos nossa inclusão no plano de cargos e carreira do magistério. Hoje, o município nos usa como professora e paga nossos direitos como quadro de apoio. É o que mostra. Claramente, o desrespeito dessa administração com a educação infantil, a primeira etapa, a primeira infância, a LDB e os professores de educação infantil. É isso mesmo, a Simone resumiu bem aí. Auxiliares e monitoras terão papel fundamental, a Fabíola fala isso, né? É, fundamental no acolhimento das crianças no retorno pós-pandemia. Exatamente. Olha como. Olha o que pode acontecer agora nesse retorno, né, gente? Amélia fala o seguinte, minha pergunta é como intensificar a luta para que os próprios monitores se conscientizem e acreditem no seu valor e na luta? Afinal, não há um sindicato que apoie né? essa diretoria atual. Estão pensando em mais plenárias? A pergunta da Amélia é para provocar né? A Ju fala o seguinte... Estamos aguardando a resposta do protocolo feito na prefeitura, questionando a formação da comissão para discussão sem a presença de integrantes da categoria para continuarmos a discussão da carreira junto à SME. A Ju, a, a Ju também faz parte da comissão, né? Essa que acabou de responder. A Helena falou o seguinte, nossa situação atual ensina a luta de classes para as crianças, mesmo que não seja a nossa intenção. Muitas vezes as crianças pedem para nós, agentes e monitor, para, para trocar, limpar e etc. E não pedem para as professoras. Essa essa questão que eu quero comentar. Doutor, explica que a lei complementar 173 de 2020 pode empatar a nossa luta. Bom, a Joana falou o seguinte, a Joana Dark falou o seguinte, monitoras da nave mãe também teriam que ser reconhecidas, pois desenvolvem um lindo trabalho, inclusive dentro dos projetos propostos pelo PPP. Porém, não somos reconhecidas. Doutor, nos ajude, pois precisamos de um olhar mais justo. Ah, doutor, agora você vai ter que ajudar todo mundo, doutor. Doutor, é o seguinte, sacanagem com você. É, a Helena tocou num ponto né, que, veja, a, a Andréia também falou bastante sobre isso. A gente tem uma luta de muito tempo, né? E tem algumas escolas que a gente tem isso mais avançado, outras escolas nem tanto. Por exemplo, na, na minha creche, né? eu falo minha, mas a creche que eu trabalho, lá a gente tem uma discussão bastante interessante, porque assim, as tarefas, elas são é, de fato, elas são divididas, né? É tem sim uma especificidade do trabalho do professor, porque a secretaria nos retira, né, essas condições justamente para justificar essa diferença que eles que eles fazem com os monitores e agentes. Então, por exemplo, a gente não tem acesso ao sistema lá de Integre, né, de de colocar de fazer a, o apontamento das ausências, das presenças, fazer o, o apontamento dos planejamentos e tal. Mas tudo é feito em conjunto. A gente discute o projeto político-pedagógico inteiro, né, os monitores, os professores juntos. A gente faz o planejamento de sala, a gente participa de toda a, a discussão. E como bem lembrou a companheira, na hora que eu estava lendo da, da companheira lá de Vinhedo, por exemplo, na, na sala onde eu trabalho, o professor só fica de manhã, à tarde as crianças ficam com as monitoras, então aí pode, né? Uhum. Aí né? Aí pode ficar só só com o monitor de à tarde, aí é só cuidar, né? Veja, a outra coisa como a Eliana comentou na minha escola, por exemplo, a gente tem essa discussão lá, que não tem essa porque a professor não vai trocar a fralda, não tem essa porque é monitora é, é, é, é monitor não vai contar uma história, né? Eu monitora conto história, é né? eu monitora participo de todo da roda das brincadeiras, né? De todas as atividades, como a professora também que foi a, a, a última a, a nossa companheira Cláudia, ela participa também de todo de todo o trabalho no processo de troca, né? no cotidiano, de dar comida, de organizar a sala, de colocar colchão, enfim, de tudo, entendeu? E, a, e assim a gente demonstra cada vez mais, essa unidade demonstra cada vez mais que, é, que a função é a mesma, gente. A função é a mesma, né? Então, quando a Eliana fala, é porque é isso, então, tem locais que, inclusive, os gestores, eles, eles é, estimulam esse tipo de coisa. Tipo, Chama só a professora para conversar, é para conversar sobre assim, da sala, né? Ou seja, eles excluem as monitoras. Na, na nossa escola, é, né? isso foi com organização nossa, com luta, com cobrança nossa, né? Então, é importante essa organização por local de trabalho. Não deixar que eles façam essa diferença conosco, né? Porque, até porque, quem conhece essas na sua ampla maioria, gente, somos nós, porque a maioria de nós moramos, inclusive, perto das, das escolas, perto das creches. A gente conhece essas famílias, a gente conhece o cotidiano do bairro. né Então, assim, é muito... Isso é muito cruel que fazem. Então, às vezes, as crianças fazem isso mesmo, tipo, tia, limpa meu nariz, não pede pra professora. Ou então, uma mãe, quando chega, fala, ah, quer falar com a professora, entendeu? Como se nós não tivéssemos autonomia, não tivéssemos condições de falar. E a gente fica, né, com os filhos dela, né, ou seja, 12 horas por dia. A gente fica, cada uma fica 6 horas no mínimo com o filho, enquanto a professora fica no, no horário menor. Mas, enfim, essa é uma luta que a gente também vai ter que travar, né, nesse... Tidiano nosso, tá bom? Bom, é, vão, vamos, vamos responder vocês aí, porque eu falei demais, como sempre. Eu posso falar, então, pegando o gancho aí da Guida, o que a Guida já falou em relação a, ao tempo que a gente fica com as crianças, né, é, nós, né, recebemos essas crianças porque o nosso horário é sete horas da manhã, para quem inicia no período da manhã, né? E vai até uma hora da tarde. Então, nós recebemos, nós que conhecemos esses pais, né? Porque na minha unidade as professoras ficam vem no período da manhã e elas entram às 7 h Então, nós que recebemos. E no final da tarde também não tem professor, né? E aí são a outra equipe que fica que entrega essas crianças, que tem o um contato com a família, que conversa com essas famílias, né? E é o que a Guida falou, nós participamos em todos os momentos de preparação, de avaliação, de reunião de pais, é, planejamento semanal, planejamento do PP, né? Nós estamos, assim, em constante é, trabalho, né? E assim, e a gente tem que se organizar se organizar nos locais de trabalho, se impor, eu acho que a gente tem que mostrar que nós estamos ali na sala de aula, que nós temos valores, que nós não estamos ali só para é, cuidar, que não tem como, né, e a gente tem que se valorizar, então, assim, isso também, na nossa unidade, na minha unidade, é muito, é um trabalho muito conjunto, com o professor, com as professoras, né? Tem algumas atribuições que, é, que a secretaria né, manda direto né, para é as professoras, né, e a questão do Integre, mas assim, eu acho que é uma coisa bem conversada, bem conquistada dentro da, da unidade onde eu trabalho. Né? Até hoje a gente teve um momento de, de agafã junto com o TND, que a gente é, participa, né, porque a gente está em teletrabalho, e a diretora me chamou para me estar tá passando dessa, dessa roda de conversa de hoje. Né? Então, assim, você vê como é, alguns gestores acabam valorizando o seu trabalho. E você vê as profissionais que trabalham com você, as professoras que trabalham com você, que te reconhecem né? como parceiras de trabalho, como professoras também. Né? É isso. Vai lá, Lê. Eu quero, é, acho que um primeiro elemento, acho que foi a Ju que colocou aqui, que é sobre a lei complementar 173, isso tem um impacto enorme nos servidores públicos e se expressa ali no que eu quis dizer da granada do, do bolso é, dos servidores que o Paulo Guedes colocou, então... É, há um senso comum na, na sociedade, né, uma coisa da antipolítica, porque é todo mundo igual, e que não tem o que fazer, a gente não tem que ficar assistindo aquelas sessões das câmaras e do Senado e tudo, porque é né, horrível, eles são nojentos, é tudo isso, mas são espaços de disputa. E o que aconteceu? O que eles fizeram, sim, é uma agressão muito grande nos servidores. Dito isso, e é possível de se questionar que essa lei complementar, ela pode ser julgada inconstitucional, pode ainda ter muito, muita coisa ainda pode acontecer, mas ela está vigente, e ela afeta e limita conquistas e direitos que estão em disputa entre os servidores. Dito isso também, eu digo que o artigo 8º, eu fui pegar para até a gente ler direito aqui, eles têm usado para dizer, ó, oh, não posso fazer nada, porque esse artigo 8, que aprofunda essa, essa lei complementar, ela veio para modificar alguns artigos da lei complementar 101, a lei da, de, dois, de 2000, a lei de responsabilidade fiscal. E nesse artigo 8 da lei complementar 173, vai dizer que não pode fazer nada até 31 de dezembro de 2021, em várias coisas e tal, mas destaca três: é conceder qualquer título, vantagem, aumento e tal de servidores. Então, é isso que ele fala. A gente aproveitou e colocou a granada no bolso lá, que é congelado, não pode conceder nada. É, criar cargo, emprego ou função, que implique aumento de despesa. E três, alterar a estrutura de carreira, que implique aumento de despesa. Então, uma primeira olhada, e nós fizemos esse primeiro debate, é olhar falando, nossa, mas então não dá, porque a nossa altera, a nossa até... Não, o que a gente está falando é, como é uma recepção jurídica, é algo prévio. Não, não pode ser considerado por dentro dessa lei. Se eles fizerem essa leitura, é um oportunismo causuístico ali. Então, são questões prévias que é um momento de adequação e que aumento de despesa é relativo, porque você vai dizer o seguinte, então, contrate os 1.600 professores. Não quero adiantar aqui para expor uma série de argumentos, mas o que a gente tem que apresentar é que essa lei, numa conjuntura política dessa, né, com os relatos de vocês mesmo aqui, quer dizer, vocês estão fazendo o trabalho da educação em tempos de, de pandemia, fica ainda mais claro o caráter da carreira do magistério de vocês. Mas acho que vale todo mundo, né, quis ler, inclusive, tudo para dizer que a gente tem que entender o que está sendo colocado. Quer dizer, não é só uma metáfora, colocou a, a, a, a granada no bolso, quer dizer, é um ataque que rompe uma série de direitos. Nós podemos dizer que não é uma vantagem em si, porque não são valores a mais, não é algo para frente, não é algo que então, a gente tem que estruturar melhor isso. É, acho que é um bom combate. A segunda coisa, teve uma pergunta em relação assim, a convencer o sindicato. Nós, nós sempre fazemos. Nós nos dirigimos à direção do sindicato e cobramos. Agora, nós vamos ficar reféns se eles não fazem. Esperamos que façam. Quem sabe estão ouvindo aqui, quem sabe a repercussão seja dessa live, de toda a luta que vocês estão fazendo, ajude na compreensão deles de que eles têm que levar esse combate. Pressionados pela base, a direção avança. Mas nós vamos ficar esperando eles O um movimento de forma legítima é, coloca, isso não é nenhuma prática antissindical, sindical pelo contrário, né, uma prática que impulsiona a luta sindical e coletiva. É, mais um aspecto só, é de que tem uma, nós estamos aguardando essa resposta do Conselho Municipal de Educação, de fato, para agendar e ver, mas é, mesmo com essa lei complementar, o que pode ser feito, inclusive, é estruturar, e você coloca isso, porque como seria, a gente já falava antes, inclusive, da pandemia, desde o fim do ano passado, você pode fazer isso escalonado, você pode fazer uma série de é. condições para operacionalização, fazer levantamento de quantos servidores tem as titulações, etc. Você pode fazer toda a parte operacional isso e deixar tudo isso já preparado. Então, não é desculpa simplesmente, ah, não dá para fazer nada agora porque é pandemia, Ah, não dá para fazer nada porque é ano eleitoral, não dá. Não, nós temos que estruturar a carreira a partir de um reconhecimento que era anterior. Então, eu acho que com essa linha, a gente direciona a partir também do que foi dito aqui pelo, pelos demais, é, o pessoal aí, é, usando, taticamente, os movimentos do é, sistema de justiça, dentro do Ministério Público, né? a Simone aqui coloca que tem o GEDUC, que é o grupo de educação dentro do Ministério Público, é um órgão especializado, então nós temos que combinar essa atuação numa perspectiva é, mais ampla de entender, para a gente não ficar tão refém é, de uma política tão é, na macroeconomia, a la Paulo Guedes, que é muito cômodo para não resolver isso, e a gente, como apontou aqui, tem um elemento político é, que vai além de qualquer argumentação meramente técnica jurídica. Então, o combate a gente tem que seguir é, fazendo, e nessa pandemia, demonstrar ainda mais como se mostra o caráter é, da carreira do magistério desses dois cargos que nós estamos discutindo. Bom, é isso, pessoal. É, vamos caminhando aqui para o encerramento, tá? Eu sei que é, uma, é um assunto que, que, nos, que nos mobiliza muito, que, nos, né, que pauta a nossa vida, a nossa luta, a nossa organização, mas infelizmente aí, o tempo aí já bateu aí o limite, né? É, eu quero passar alguns recadinhos aqui finais, falar para vocês que é, quem não pôde assistir agora, a gente pede para compartilhar, fica na página tá, do Face, encerrar aqui. A Elisângela aí, Merlin tá, tá dando palminhas para a gente, batendo parabéns, dando, dando parabéns para a gente. Obrigada. Dizer que a, a live vai ficar aqui né, depois, né? Quando, quando se encerrar, demora um pouquinho mais, carrega, né? Em, em seguida, mas também fica no blog. Se você não tem a, o Facebook aí, se você não é inscrito no Face, você pode também acompanhar pelo blog, tá bom? É, dizer para quem acompanhou, para se quiser entrar em contato com a gente, se quiser entrar em contato comigo, em contato com a Andrea, em contato com o Alexandre também, se quiser entrar em contato com a comissão, a gente tem uma comissão de monitores, tá? Procurem a gente, participe das discussões. O pessoal perguntou aí quais são os próximos passos, de fato. A situação é, complicou muito esse ano. Esse ano que a gente conseguiu, né, de fato, nos, nos organizar de forma né, mais, mais autônoma, aconteceu isso com relação à pandemia aí. Nos outros anos, teve uma, um, uma companheira que perguntou aí, né, que o Alexandre citou, a gente sempre se pautou em, em estar junto com o sindicato nessa luta. Só que não foi nenhuma, nem duas vezes que a gente foi, né, como a André falou aí, é traídos, esquecidos, levamos vários passamoleques aí, né? Então, nós entendemos que a gente não quer mais, a gente quer continuar, a gente quer fazer essa luta de fato, e a gente vai continuar, nada vai é, nos tirar do nosso caminho, da nossa organização. Então, um grupo de monitoras formam essa comissão, né? São mais de, mais de nove monitoras, mais de dez monitoras, a gente tem um grupo que formam essa comissão, e procurem a gente. Eu vou entrar depois aí na live, coloco o nome né, das nossas companheiras e, e, o, e, e o telefone para a gente estar tá também conversando com vocês, enfim, trocando as informações aí. Então, nós sempre nos voltamos a estar junto com o sindicato, mas isso nunca foi para frente, nunca, nunca, né, enfim, por falta de vontade política mesmo da direção sindical que não entende como nós. Então, nós entendemos que nós temos que lutar por nós mesmos. Então, a gente, numa, numa organização de mais de 1.600 mulheres monitoras, tem alguns homens também, nós resolvemos nos organizar a partir também da ajuda do doutor Alexandre. Lembrando isso que ele falou, a nossa luta, essa assessoria jurídica, ela está ela tá organizada com a gente para que a gente possa ter as mesmas condições de argumentação e diálogo quando a gente for sentar na mesa com a administração, com a Secretaria Municipal de Educação. Na reunião que a gente teve, a gente já sentiu toda essa diferença, né? tanto na audiência pública como na reunião com a secretária. A, a participação do doutor Alexandre foi fundamental para ele, para que a secretaria entenda que a gente não vai arredar o pé da luta, né? E que nós temos várias cidades, inclusive o Alexandre nem citou muito aqui, mas nós temos várias cidades na região, no Brasil que avançaram nessa luta. Então, a gente pode citar algumas: Curitiba, São Paulo, as cidades aqui da, da região mesmo, né, Itatiba, né, Alexandre? Enfim, várias outras cidades que, que fizeram essa organização. E que, e que, de alguma forma, é, conseguiram avançar nessa luta. Né? Então, é, não, não venha nos falar que não tem como, não venha nos falar que é inconstitucional, não, não é nada disso. A gente tem, aí o Alexandre apresentou, né, junto com as monitoras, um documento fartíssimo de, de jurisprudência, de debate jurídico, inclusive de pareceres de, de, de Ministério Público, né, todos aí validando essa discussão. Então, os nossos próximos passos, como algumas aqui falaram, eu acho que a comissão vai ter que sentar novamente e ver o que fazer. Se é a Câmara que a gente vai tentar aí, porque a nossa avaliação é o como a Alexandre disse, a gente tem um tempo aí para poder organizar isso, né? Se o município não consegue fazer isso logo de imediato, ele tem que realmente organizar, saber quantas tem informação, quantas não tem, quantas que podem ser de imediato né, reconhecidas, quantas que ele tem que garantir a formação, tem todo um planejamento aí que ele tem que fazer. Então, ele poderia muito, nesse período de pandemia, fazer isso, né? Ver aí os números, ver o impacto isso na folha. Lembrando que, apesar do prefeito ficar jogando terror na gente que não tem salário, o gasto com folha de pagamento com o pessoal tá baixíssimo, tá em 42%. Vários municípios aí tá batendo 50%, 51%. Campinas financeiramente, porque não tem campanha salarial. Quantas de nós sabemos que quantos anos a gente está sem aumento? Né? Não, não, tem, não temos campanha salarial. Não, não tem aumento, não tem reajuste. O que tem é um centro aqui dividido em três vezes, em três, em três anos, como né? eles fizeram as últimas campanhas salariais. Então, assim, não faz porque não quer. Tá bom? Então, eu quero agradecer a participação é, das pessoas também que ajudaram aqui né, no, no debate, participando da live, fazendo perguntas e comentários, como também dos companheiros que me ajudaram a construir essa live aqui. Agradecer a Fabiana, agradecer a, a Paula Viana que fez a arte, agradecer o Adriana, agradecer a Rafa, agradecer o Júnior que cuida da, do blog. Enfim, agradecer um montão de gente aí que ajudou, que compartilhou, o Daniel e das monitores e monitores que participaram hoje aqui, que estão conosco, e pedir também para o Alexandre, para a Andréia, se possível, responda as perguntas que ficaram lá, tá bom? Na página. Vocês querem fazer é, alguma okay. saudação final? Vocês querem fazer? Fiquem à vontade. Quer fazer, Alexandre, primeiro? É, ah, então tá, ia falar a Andréia primeiro, mas só é, parabenizar essa luta que tem sido é, histórica de, de, de anos e parabenizar é, aqui a, o debate com a Andréia, com a Guida, que tem sido duas grandes guerreiras aí que representam muito bem esse movimento e uma honra poder estar tá ajudando e de alguma maneira aqui também né, nesse debate e a luta continua, sem dúvida nenhuma, fora Bolsonaro, Guedes e todo mundo, essa corja, que querem que a classe trabalhadora pague a conta. Essa, essa luta em defesa dos servidores e dos serviços públicos é uma luta contra a hegemônica, contra esse discurso liberal. Né? A gente precisa construir né, é, uma perspectiva contra essa lógica. E por isso, então devemos lutar por um governo socialista dos trabalhadores, sem generais e sem patrões, em defesa da classe trabalhadora. Valeu, Alexandre. Andréia? Sim. Eu também tenho que só agradecer, né, o convite para estar fazendo essa discussão aqui, né, e convidar, né, os gestores, os professores a estarem do nosso lado, né, nessa luta, porque sabemos que essa luta é nossa, né, é da categoria, mas também é de toda a equipe escolar, né, então que a gente possa estar junto, né, nessa luta aí, agradecer as minhas colegas de trabalho, que estão sempre juntos comigo, né, a comissão, que nós demos um grande passo, né, desde o ano passado, a gente esperava esse ano é, ter mais conquistas, nós, nós estávamos nos organizando para intensificar um pouco mais esse movimento, mas veio a pandemia que nós não esperávamos, né, mas, então, vamos aguardar esse momento passar e vamos continuar na luta. Obrigada a todos pela participação e que é, estou disponível, né, se a gente puder fazer uma outra live, se acaso tiver mais algumas coisas para a gente esclarecer, mas eu vou entrar lá para poder tentar responder algumas questões. Tá bom? Obrigada, Guida, e obrigado, doutora Alexandre. Bom, é isso, pessoal. Então, eu agradeço, vamos... Com e aqui terminar, dizer uma boa noite a todas e todos, agradecer Alexandre, muito um companheiraço nosso, a Andréia agradecer também a comissão de monitoras e a gente de educação infantil e toda a nossa categoria para que a gente possa continuar bastante animadas para a luta tá bom? Não vai ser espírito de pandemia que vai nos desanimar a gente só está esperando passar, mas logo a gente vai votar com os nossos cartazes, com as nossas vozes, cercando o passo municipal e, e